Continuando a série de vídeos que a gente está fazendo sobre como que você pode fazer o seu kit berço, a gente vai ensinar você a fazer hoje um lençol todo fofinho que você pode utilizar para fazer esse tipo de lençol. Você pode utilizar para fazer lençol de berço, de cama, lençol para colchão, do jeito que você quiser. E é super simples de fazer. Primeiro você vai precisar de um pedaço de tecido, no meu caso um tecido branco. Então a gente vai utilizar um tecido de percal branco para o berço de 1,70. Ou seja, o colchão tem 1, tem, desculpa, 1,70. Ou seja, o colchão tem 70 cm por 1,30. Então, a gente precisa fazer um lençol que cubra tudo isso. Se o colchão tiver 10 centímetros de altura e eu quiser mais um pouquinho aí para ele ir para baixo do, do colchão e mais um pouquinho para costura, eu preciso deixar uns 5 centímetros de sobressalência. ou seja, 10 com 5 vai ser 15, 15 cm para cada lado. Então um berço Aqui vai utilizar um colchão de 70 por 1,30 Vai ser 1,30 com 15 com 15, 1,50 70 com 15 com 15, 1 Então a gente vai precisar de um pedaço de tecido branco De 1,50 por 1 metro, tá ok? Vamos colocar 1 um metro aqui Como eu gosto de, de fazer sempre e eu sempre explico Eu só faço um pique. E rasga o tecido, ou seja, eu acho que assim fica mais simples de trabalhar E quando o tecido é confiável, ele vai rasgar certinho e pode ficar despreocupado Essa parte que é sobra depois a gente vai utilizar para fazer uma outra coisa Já eu explico o que, é que vai ser, eu vou deixar separadinho aqui Agora aqui então a gente tem um tecido de 1,50 por 1 A gente vai pegar e vai juntar todos os lados deles Ou seja, a gente vai fazer como se a gente estivesse dobrando o lençol mesmo Aqui eu junto e junto. Deixo bem certinho aqui as bordas, porque essa parte é mais importante desse lençol, tá? O que, que eu preciso, então? Eu deixei 15 centímetros no lençol para que eu costure e para que ele dê a volta no, no, no colchão. O que, que eu vou precisar, então? um molde, esse molde aqui, como vocês podem ver, ele tem essa medida aqui, ela é diferente de um quadrado, ó. vou aproximar da mesa, se você ver, ó, ela é aqui, ó, ela é diferente de um quadrado, ela tem dois centímetros a menos de um lado, dois centímetros a menos do outro, fiz um quadrado, tirei dois centímetros e deixei o biquinho, virou um losango, isso daqui acontece porque Quando eu costurar aqui, é, isso aqui tudo junto, a parte de baixo do lençol vai ficar maior do que a parte de cima. Assim fica mais fácil de você colocar o lençol. Se eu fizesse tudo reto, como se fosse um quadrado, ia ser super difícil de colocar no lençol e às vezes se você ficasse menor não entraria. Então vamos lá. Aqui, então, nesse quadrado eu vou, eu vou marcar 15 centímetros. Vem aqui e, e marco 15 centímetros. Esse quadrado eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Pode ficar tranquilo que... É, ele é super simples de fazer, mas quem não conseguiu fazer, eu já vou deixar ele na, na descrição do vídeo. Eu vou vir aqui, direto aqui com os 15 centímetros. Deixa eu vir pra mostrar pra vocês mais fácil: 15 centímetros aqui, 15 aqui e 15 aqui. E vou marcar o meu tecido. Que vai ser aonde vai ser feito o corte. Tá ok? Aqui vai ser feito corte, tá vendo que o corte ficou meio na diagonal também, né? Faço o corte normalmente E esse corte Se você pegar o meio dele Se você pegar o seu tecido, isso aqui a gente não vai usar agora também Se você pegar esse, o seu tecido, abrir ele de novo E medir de, da ponta de um corte até a ponta do outro corte, você vai ver que vai estar tá com 1,30 exato, e vai estar tá com 70 centímetros exatos aqui também, ó. Meu Deus, 1,30, 70, 71. Então, tá perfeito. Agora só jogar isso aqui, ele ficou, tipo, ele ficou certinho aqui essa ponta aqui ó, pra você depois ir no overlock e costurar assim, ou seja, ele vai ficar costuradinho assim os quatro lados e depois você vai passar o elástico, vai ficar perfeitinho pra você só encaixar no colchão, vamos fazer isso agora? finais aqui já pra, pra passar o elástico o elástico que eu vou utilizar é um elástico mais fino mesmo esse é, é o que você pode encontrar em qualquer lugar aí pra vender e como é, é um produto que que não necessita tanto de, de força do elástico então pode ser o mais simples que você encontrar mesmo não tem problema, tá? então no final ele vai ficar assim costurado, bonitinho assim, ó, dessa forma, costuradinho assim, todos os quatro lados do nosso lençol já vai estar costurado assim. Agora aqui na, na máquina, que é o pulo é do gato de como... O elástico não precisa ser um elástico muito grosso, como você pode ver, eu tô utilizando o um elástico bem fininho, ó, tá vendo? É um elastiquinho... Porque aqui como é só para berço, não tem necessidade de ser aquele elástico maior. Mas se você quiser, você pode colocar o elástico do tamanho que você quiser. Só que daí você só vai encarecer um produto que não tem necessidade. Vamos lá. Aqui na máquina da... Deixa eu tirar isso daqui de cima. Aqui na máquina a gente vai fazer o seguinte. Coloca o pezinho reto, normal, que vem na máquina mesmo. E para o lado da costura, para cima, sempre. Você vai colocar um palmo. Um palmo mesmo, você vai pegar um palmo mesmo, se você quiser, deixa eu medir aqui quando dá um palmo meu 20 centímetros que você quiser, sobe o pezinho, coloca o elástico na ponta mesmo do, da onde está o tecido e desce o pezinho. Então você vai colocar um palmo, tecido, elástico, desce o pezinho e começa a costurar. Puxa o elástico o máximo que você conseguir, tá? Então você vai fazer, puxar o elástico Vai vir pra cá E vai continuar a sua costura normalmente Perceba que ele começa já a franzir já desse lado aqui É super simples, tá gente? Ó, Passei de novo da costura, um palmo só Puxa o elástico Terminei No, no detalhe de novo Já tá com o elástico posto aqui Já tá tudo certo aqui ó Agora a gente vai fazer o acabamento O acabamento a gente vai fazer da seguinte forma A gente vai pegar a parte do elástico aqui. Tá vendo que tá com o elástico né Você vai dobrar Uma vez pra dentro E outra vez pra dentro Lembra que tem que esticar É elástico, tem que esticar Vem aqui na máquina E começa a costurar então, mesma coisa na volta toda. Uma vez para dentro, duas vezes para dentro para dar acabamento. E pode costurar. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E nisso na volta toda agora, porque esse é o acabamento, então você vai dar o acabamento na volta toda do lençol, tá? Finalizou. E depois de ter feito tudo isso, a gente tem aqui certinho um lençol, tudo fofinho gostosinho assim, que dá pra gente utilizar no nosso berço, tá? Isso aqui a mamãe pode fazer, é, é, se, mesmo se ela sabe costurar ou não, esse tipo de, de acabamento aqui, ó, é super simples de ser feito, tá? E ele fica super legal até na parte da, da onde vem o, o, o elástico, ó, que ele pode, ele dá liberdade pro elástico da mesma forma, ele franze junto. Então ele, dá, ele fica super lindinho para você fazer o seu kit berço ou para você fazer para vender. É super simples, super fácil e super barato de fazer isso aqui. Então, se você quiser mais vídeos como esse, entre em contato com a gente E se você conhecer uma outra forma de fazer um kit ou um lençol como esse Manda pra gente aí nos comentários que a gente vai adorar saber como é que é isso E eu quero saber mesmo como é que você faz Porque eu sou novo nisso, nunca fiz aula Sempre foi na raça mesmo que fui aprendendo ou com a minha mãe Então, bora lá que a gente vai aprendendo juntos, tá ok? Se inscreve nos nossos canais Dá uma olhada aí no que a gente vem fazendo nas redes sociais também Ativa o sininho pra saber sempre de novidade que a gente lançar aqui e bora lá pro próximo vídeo. Até mais!